Boa tarde pessoal, estamos começando agora então Essa segunda reunião sobre restauração do altar Na semana passada A gente falou um pouco sobre altar A gente explicou o que era altar A gente passou por algumas passagens Sobre altar A gente leu algumas palavras de Jesus São profundas e fortes Sobre luz, né? Sobre é, negar a si mesmo Carregar a sua cruz obedecer, seguir a Ele. Hoje a gente vai pegar uma dessas palavras de Jesus que está em Lucas capítulo 14, que eu comentei no grupo para alguns irmãos já irem antecipando a leitura, que é uma palavra que é para mim, é uma palavra que é para cada um de nós, independente do nível de maturidade, é uma palavra que é para você também que está aí na sua casa, que está vendo esse vídeo agora, e e a gente vai aprofundar um pouquinho nessa mensagem. Entender um pouquinho o contexto dela para ver o que, que o Pai traz para nós. Beleza? Lucas capítulo 14. A partir do versículo 25 foi o que a gente começou a, a comentar na semana passada. O texto diz assim, ó, que grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele se voltou para aquela multidão e ele disse, se alguém vem a mim, e não aborrece no sentido de amar menos A seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs Ou ainda a sua própria vida Não pode ser meu discípulo e a gente aprofundou que esse não pode tem um pouco a ver com não consegue né? Não consegue ser discípulo porque está dividido Entre a vontade de Cristo e essas pessoas E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim Não pode ser meu discípulo Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, é uma batalha, né? Não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vocês não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne sem sabor... Como pode restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem mesmo para adubo. lançam no fora, então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma palavra de Jesus que a gente comentou um pouquinho na semana passada, a gente não aprofundou tanto, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, entender partes desse texto e entender também o contexto dele. Uma coisa que eu queria comentar é quem está no grupo que eu abri com relação a essas reuniões em casa? Qual que é o nome do grupo? Fala para mim aí, por favor. Construindo o Tempo. Construindo o Tempo. Tá. Tem uma semelhança aqui no texto que a gente leu sobre construir uma torre. Tá? E a gente precisa saber se a gente tem condições para construir. Então a gente precisa sentar e calcular. E por que eu estou trazendo isso para nós? O templo, ele é tanto individual, como a gente conversou na semana passada, quanto coletivo. tá? Existe um templo pessoal, que é você, sou eu, é a nossa vida que está sendo construída em Cristo sobre certos alicerces e fundamentos. E tem o templo do corpo de Cristo, que é a igreja, que está sendo edificada como casa espiritual. Então, eu trago essa questão para todos nós. Cada um tem que calcular essa despesa e verificar se tem os meios para concluir. E eu não estou falando aqui se você tem o conhecimento necessário, se você já sabe o que você vai fazer. Eu estou falando aqui de altar, de disposição. Você está disposto a, a construir esse templo, a passar pelo processo de restauração de altar? que tem a ver com morte, que a gente comentou na última reunião, restauração de altar, altar tem a ver com morte, ali o sacrifício, somos nós mesmos, é a nossa vontade, são nossos sonhos, é a nossa carne. Será que a gente está disposto a fazer isso? Porque depois da restauração do altar, a gente dá a intenção, a inclinação do nosso coração para lançamento de alicerces e edificação de um templo que vai ser dedicado para uma habitação. E no contexto que a gente está conversando aqui, a habitação não seria nossa. Porque nós somos a tenda. A habitação seria de algo em nós. E para essa habitação estar dentro de nós, que o nosso desejo é que seja o Pai, seja a presença do Filho do Espírito dentro de nós, então... Algo tem que sair dentro de mim para dar espaço para a presença dele. No trono só cabe um rei. Então, eu preciso me esvaziar e abdicar do meu governo sobre mim mesmo, sobre a minha vontade. Então, eu saio do trono que há dentro de mim, eu me sacrifico nesse sentido e permito que o rei sente neste trono. Então, eu vou dar um tempinho aqui, alguns segundos, para a gente refletir nisso. Será que eu estou disposto... Eu quero, eu tenho os meios para construir esse templo. Então, vocês podem pensar um pouquinho aí. Eu vou pensando um pouquinho aqui. Eu vou dar essa pausa aqui para nós. Eu achei importante é, o que você comentou, Luiz, sobre é, a questão da disposição, que é, a, que é a única coisa mesmo que a gente tem que calcular, né? Porque os meios, é, o que a gente precisar, Deus fornece. Mas o importante é a gente tá disposto a essa condição né de amar ele acima até da nossa própria vida então tá disposto a a dar tudo né e, e amá-lo acima de todos e de tudo e aí o as outras coisas ele vai fornecer né então achei isso aí importante que você falou a gente pode mastigar essa palavra e pensar será que eu amo meu pai ou minha mãe mais do que a Cristo Será que eu amo minha esposa, o meu marido, meus irmãos ou minhas irmãs mais do que a Cristo? Meus filhos, minhas filhas mais do que a Cristo? Será que eu amo minha própria vida mais do que a Cristo? Talvez a resposta seja não, talvez seja sim. E se for sim, será que eu estou disposto a ajustar isso para amar Cristo mais do que a mim mesmo? Então, essas coisas que vão indo para um nível um pouco mais profundo, né? Porque Jesus chama a gente a ser aprendiz dele. Se de repente tem, de repente tem algum ensino que vai contrário ao que Cristo ensinou, mas eu acredito naquele ensino, será que estou disposto a abrir mão disso? Uma cultura, um princípio que os nossos pais trouxeram para nós? Será que eu estou disposto a virar essa página, deixar para lá e permanecer em Cristo? É esse o convite que, que Cristo está fazendo. Né? É isso que Ele está chamando a gente a meditar e calcular. Ao mesmo tempo que Ele fala isso, para a gente pensar, Ele fala, ó, oh, tem um exército de 20 mil e um exército de 10 mil indo contra Ele. Será que você tem condições de vitória? Se não, ofereça condições de paz. Mas a gente muitas vezes luta contra Deus. E é esse processo de querer acreditar em Deus, mas querer continuar fazendo o que eu acho. Querer continuar pensando o que eu quero pensar. Querer continuar vivendo na cultura que eu recebi, do que eu acho certo e errado. Sem disposição, muitas vezes, para abrir mão de tudo que é meu, de renunciar a tudo que eu tenho para viver para Ele. Então, isso é um cálculo que o Pai traz. E se vocês forem fazer uma análise, quem oferece condições de paz... Geralmente se coloca como servo Porque quem se coloca em condição de paz Reconhecendo a fortaleza do adversário Vai ter danos Vai ter perdas Num contexto de guerra normal Porque as condições Quem vai ditar São quem venceu É quem venceu a batalha Só que as condições que o Pai traz para nós São essas que Cristo já colocou Então ele expõe primeiro Essas são as minhas condições Negue-se a si mesmo Carregue sua cruz, siga-me, ame-me, me ame mais acima de todas as coisas. E aí, topa? E a resposta é que se eu não topar, eu tenho essa liberdade, mas eu permaneço em constante batalha. E não contra meus inimigos, contra o próprio Deus. E é uma batalha que não tem vitória em cima disso da nossa parte. E jamais vai ter. E a gente pergunta, mas como assim? Eu não tenho... Nenhum problema com Deus, eu quero tranquilidade. Como assim eu estou em guerra com Deus? Os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. Nos afastam da presença da luz. E os nossos pecados e a nossa insistência em andar em erro diante do Pai nos colocam numa situação de guerra. E lembrando que pecado é aquilo de fazer o contrário do que é a vontade do Pai e contra aquilo que Ele ensinou. É a desobediência. Só que muitas vezes eu tenho uma desobediência sincera. Essa ignorância sincera. Eu não sei que eu estou em desobediência. Eu não conheço o que o Pai diz. Então esse é o objetivo. A gente conversar sobre conhecer o que Jesus traz para a gente andar, buscar andar em obediência. Em negação de si mesmo. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu quero, Lu Luiz. Luiz. Bora. Eu, na verdade, eu queria ler uma palavra que acho que complementa essa, pode ser? Bora, vai lá. Olha, Lucas 9, versículo 51, ou oh, desculpa, versículo 57, tá? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves têm, dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse: Vou te Senhor, mas deixa primeiro voltar e desperdi-me desperdi da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É, então, é, é, complementa essa de Lucas 14, né? Se não amar né, a Deus mais que pai, mãe, irmãos, né? É, não, não serve né, para ser discípulo, né? Se não calcular que tem a ver com essa questão aqui, né? Ele Ah, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Não, né? Tem para trás. Então, assim, você vai ver que está linkado, né? Jesus sempre desafiou, né? Sempre é, chamou as pessoas a calcularem o que elas realmente querem, né? Se elas querem a vida desse mundo ou o é o reino de Deus, né? Didi, você ia falar? É, eu ia comentar um pouco do... Quando estavam me vindo, assim, né? Quando Jesus fala de pedir condições de paz, né? Então, vamos considerar que, assim, Jesus falou isso, isso chegou pra gente agora... E tá bom, minha escolha é mandar lá o emissário para pedir condição de paz. Beleza, maravilha. E aí, quais são as condições de paz que ele coloca, né? É, eu acho que isso tem a ver com o que eu estava comentando de o que Jesus ele, ele ensina para gente, né? Alguma coisa nesse sentido e é quais são as condições para eu ter estabelecido essa paz com Ele então, né? E é interessante, né, que a paz com Ele não significa que a gente vai ter paz com todas as outras pessoas. Né? Até porque é, ele mesmo, Jesus, disse numa outra ocasião, que ele falou, ó, eu vim trazer a espada, não a paz, né? E ali numa casa vai estar tá três contra dois, dois contra três, pai contra filho, filho contra irmão e tal, filho contra pai. E, e é interessante que assim, então ele traz isso, mas não é... É importante perceber também que não é um contra o outro por causa de, de brigas entre si. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com assim se posicionar em Jesus. Porque às vezes a gente pode pensar que, ah, agora que meu eu decidi, cara, eu vou seguir Jesus e e aí né, as coisas vão bem e tal. Mas às vezes é justamente nessa hora que vai ter oposição e talvez até dentro de casa mesmo, de sei lá de onde a gente não esperava, porque agora a gente está dando esse passo, né? E isso é uma constante, por isso que eu falo a gente, isso vale para mim para todo mundo aí, né? É, porque é uma decisão a se renovar, né? De é, andar em condições de paz com ele. E por isso que é importante a gente, como falamos um pouco semana passada, né? É, se, se dispor a, a, a ver a nossa real condição. Porque, por mais difícil que a ou seja, para que aí a gente possa é, ser, sentir esse, esse incômodo, mas para usar isso para estabelecer sim uma paz com ele. Né? Ainda que seja uma luta interna e, e ainda que exija posicionamentos também em relação a outros. É um comentário breve, é algo que eu estava que eu pensando sobre o preço, o preço de seguir Jesus, ele. É um preço alto. Alto para nossa carne, é, enfim, para carne alto, né? É, para os nossos desejos. É, exige esforço. Assim como é, exigiu o esforço para Jesus. Agora, o, o que eu queria falar, na verdade, é sobre o preço de não seguir, né? Porque se você tem um exército de 10 e vai combater com 20, é, você vai apanhar, né? E, então, o preço de, de não seguir, ele é, é um caminho possível, né? Claro, é, Deus trabalha com, a, com as nossas escolhas, mas o preço de não seguir é alto. E eu acho que isso deve fazer parte do cálculo. Muito embora a gente não vai, a gente não vai seguir Jesus o motivo não deve ser o medo, porque não vai ter sustentação isso para sempre, né? Embora a gente precise ter temor. Mas o preço de não seguir, é... ele é um assunto até difícil de você... de você estimar, né? De você discernir, mas é uma realidade, é uma realidade. O preço de não seguir é muito alto, mas a decisão de seguir, ela tem que ser motivada por... Não é pelo medo, né? Embora o medo faça parte, né? É, Jesus está se revelando pra gente como rei, ele mostra a Deus como pai. Então é um relacionamento de amor mesmo. Tanto que ele está falando de amor aí, né? É, ele não disse quem... Ele falou quem, quem me ama, né? Acima das outras coisas. Então a base de tudo é esse, esse amor. Só que a gente precisa compreender que amor que é esse, né? O que, que significa isso na prática, né? e aí eu só vou é, adicionar aqui, eu acho que esse amor que é vivificado na prática, é, ele também é baseado em, em relação ao reconhecimento dos erros, né? Que aí João ele fala é, que toda, é, é, João 3, versículo 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Né? Então, que luz é essa? É, é a confissão dos seus pecados né? é, através dessa verdade, do amor de Deus. É, é, que a gente se confessando. É, é, falando das, dos nossos pecados entre irmãos e com Deus, né? assumindo isso, isso é levado à luz. E é uma pergunta, enfim, esse, esse, esse é o caminho, né? de sempre falar a verdade e esperar o momento de Deus para que isso seja feito com sabedoria, para que haja cura e nós possamos edificar nosso templo, altar, Interno em Jesus e no coletivo assim, né, o reino de Deus acha sobre nós você, você trouxe uma pergunta né? eu, eu, eu, é, é. Se, o, se o processo de confissão é um processo de, de oferecer paz nesse rei é um processo é verdade, de caminhada para luz é que é, a gente vai edificar o nosso altar é, isso, com Cristo confessando os pecados legal é... Esse texto que você trouxe de João capítulo 3 né, ele, ele começa um pouquinho antes Ele fala o julgamento é esse A gente falou um pouquinho na semana passada também né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque suas obras eram más Todo aquele que se afasta da luz Ama as trevas e faz para se proteger Não para expor as suas obras Mas aquele que se aproxima da luz ele faz para que suas obras sejam reveladas, manifestas, como feitas em Deus. E elas são feitas em Deus como? Através da exposição do que está oculto, através da confissão de pecados. Sim, então tem a ver com isso. Primeira é, João também ele fala, no capítulo 1, né, ele fala, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Então ele fala, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala Confessem os seus pecados uns aos outros né, e orem uns pelos outros para serem curados. Então o processo de confissão de pecados é um processo de cura, é um processo de libertação. E o Pai ele age através do corpo. Algumas pessoas aqui conosco subiram um monte e lá houve confissão de pecados. E nesse processo houve palavras de Deus. Palavras de encorajamento, palavras de correção, palavras de exposição do que estava acontecendo no momento, palavras de libertação. E tudo isso faz parte da cura que o Pai traz através da confissão pública e da ação do corpo de Cristo nesse momento. É, quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, e aconteceu isso algumas vezes, tem um texto em Atos que fala que as pessoas publicamente confessavam suas más obras, abriam seus pecados e queimavam seus livros de magia. Então, isso é, sim, um processo de oferecer é, a trégua né, diante do, do rei que tem 20 mil ali. Então, isso é um processo de oferecer condições de paz. Porque o que acalma a justiça ou a justa ira de Deus é o arrependimento. E, e por causa do arrependimento, pode fazer efeito o sangue, o sacrifício e o sofrimento de Cristo na cruz. Porque Cristo morreu na cruz por todos nós. Mas o sangue perdoa daqueles que se arrependem. Porque o arrependimento é uma situação necessária para que haja perdão de pecados. E isso é um ensino de Jesus. Né? Então ele fala, perdoe os pecados uns dos outros. E se você não perdoar, você não será perdoado. Aí ele já está falando isso no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 6. Então, é importante essa pergunta que você traz, e essa reflexão que você traz, a Luá está tá ouvindo agora, para que a gente entenda o que está acontecendo. A luz espanta tá nas trevas, e o que está oculto é um fermento mau que cresce, espalha para toda a massa, e nos leva a nos afastar da luz. Seja por vergonha, seja por medo, seja por... Porque o um pecado ele é cometido quando não se tem a noção do, do, dos pés e medidas. Né? Sim e não. O, o, o pecado é inocente, entre aspas, porque o pecado já não é inocente, ele é cometido na ignorância. Mas existe. Agora, existe o pecado cometido já com conhecimento. Eu sei que é certo, eu sei que é errado, vou lá e faço que é errado. Então, aí é o pecado consciente, que foi o que Adão e Eva fizeram. Eles sabiam que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que o Pai tinha pedido. Eles conscientemente, sabendo, fazem. Esse pecado gera um afastamento maior. Mas há como corrigir. Hoje, em Cristo, há como corrigir. Então, eu comentei na última reunião que o que o Pai fez, ele fez o primeiro sacrifício, o primeiro... A primeira morte de um animal para cobrir Adão e Eva da vergonha deles. Eles foram cobertos de pele de animal, de pele de cordeiro. Então, houve o primeiro sacrifício ali. Por isso que o sacrifício do cordeiro desvia a ira de Deus desde os primórdios. Só que o sangue de animal não é capaz de perdoar pecados. O sangue do filho único, cordeiro de Deus do Pai, esse sim, perdoa pecados de uma vez por todas. E esse é o anúncio... Essa é a boa notícia que o Pai traz através do é. reino de Deus, do rei, que é o Jesus no reino, Eu vou usar. e dessa mensagem. Eu quero usar. Se os irmãos quiserem fazer mais algum comentário em cima disso... Ô, Luiz, queria... Fala a versão. Ah, aqui, uma parte que pensei aqui. É interessante que no começo aí do, no verso 25 é a multidão que está atrás dele. né? Então, Jesus ele sabia qual que era esse povo está vindo atrás de mim, mas eles não sabem por que que estão vindo atrás de mim muito provavelmente, porque senão ele não faria isso, né então é o um povo que está atrás, atrás dele muito provavelmente por causa de cura né? porque ele fez um de milagre porque ele era poderoso aí pega e, vir, e vira e fala essas coisas, eu acredito que muitos aqui, ou quase nenhum foi seguir ele né essa multidão, muito provavelmente, quase todos aqui dessa multidão voltam pra casa. É, então, mas assim, a gente pode encarar isso também de algumas formas, né? É, assim como você falou do Adão e Eva tal, nós herdamos a morte, né? Adão e Eva. E é a morte espiritual, não? A morte, além da morte física, é a morte espiritual. Então, a gente pode falar assim, mas que Deus cruel, né? Que, putz, então se eu não seguir ele, eu tô perdido. Mas na verdade Deus ele né, assim ele, ele já veio oferecer o caminho da salvação, né? Porque totalmente nós vamos morrer, totalmente nós iremos é, morrer espiritualmente também, sem Ele, né? Então na verdade está oferecendo, Pô, vem comigo porque é a única maneira, é o único caminho. Então Deus está te, te punindo, né? Na verdade Ele está te salvando, né? A gente pode entender isso também, é né? que está oferecendo um caminho de salvação, não te punindo. É, apesar, e, e sofrer a gente vai sofrer jeitos, né Tanto com Deus ou sem Deus A gente vai passar por aflições nesse mundo Então Melhor estar com Deus Passar aflições com Deus né? Amém E eu acho interessante Nesse texto que você colocou, Emerson que esse, esse trechinho que a gente leu Ele começa com a multidão e tem, tem relatos de que Quando Jesus fala palavras duras Nessa linha A maioria do povo vai embora e ele chega para os discípulos dele e fala Vocês também não querem ir embora? E aí Pedro fala, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna Então, Jesus ele não quer que multidões sigam ele Ele quer discípulos Ele quer pessoas que vão ouvir o que ele tem para ouvir Por isso que no final São poucos os que recebem essa libertação Porque muitos fogem dessa luz Decidem decide amar mais a escuridão e ocultar os seus pecados Do que revelar eles Mas esse trecho começa com a multidão E ele termina falando Sobre o sal E a gente sabe que Jesus fala Vocês são a luz do mundo E vocês são o sal da terra Então esse texto termina falando O sal certamente é bom Mas se o, tal, se o sal perder o seu sabor Como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra Nem mesmo para a Lançam-no fora quem tem ouvidos é para ouvir outros. Então, essa mensagem ela é para a multidão, mas essa mensagem é para aqueles que são sal também. É para cada um de nós, para a gente analisar. Será que eu tenho sal em mim? Como é que está o sal que está em mim? Será que o sal que está em mim perdeu o seu sabor? Perdeu a sua capacidade de salgar, de temperar, de adubar, de preservar algum alimento ou ajudar pessoas, dar o tempero necessário ou não? Será que aconteceu alguma coisa comigo? Como é que eu estou? Será? E como é que eu faço esse tipo de análise? Vêem exatamente esse cálculo que eu falei para a gente mastigar essa palavra. Será que eu amo mais a mim mesmo do que a Cristo? Será que eu amo mais meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, minhas filhas, meus irmãos, minhas irmãs, ou a mim mesmo mais do que a Cristo? Será? Será que eu tenho carregado a minha cruz e seguido Jesus? Será? Será que eu tenho conseguido ser um discípulo no sentido de abrir esse caminho? Ou eu tenho restringido o fato de eu ser aprendiz de Jesus? Pela minha própria desobediência e falta de posicionamento. Então esse é um cálculo para mim. Esse é um cálculo para cada um de nós. Não são palavras levianas. São palavras que têm um alvo. E o alvo é o coração. É uma palavra que vai direto no espírito ali. Será? E eu tô colocando esse questionamento. Não tô fazendo que nem Satanás, o diabo que põe a dúvida ali. Eu tô fazendo uma autoavaliação. É isso que eu tô propondo. E sempre é chance de fazer o que a Lua trouxe para nós. Um processo de arrependimento, um processo de confissão para fazer essa virada como, como ele trouxe. Né? E, lógico que a confissão sempre começa com o pai, por um processo de arrependimento e passa é, por corpo de Cristo. E uma coisa que eu queria trazer, isso que o Emerson falou e tal, quando ele fala grandes multidões o acompanhavam, isso traz um contexto, traz a necessidade do contexto. E eu queria aproveitar e ler com a gente o contexto. Por isso eu queria aprofundar nesse texto aqui. Tá? Então, vamos ler o contexto a partir é, do versículo 7. Tá? É, Jesus diz assim. Quer dizer, o texto diz assim. Então, é Lucas 14, versículo 7. Tá? Reparando como os convidados escolhiam. Os primeiros lugares. Propôs Jesus uma parábola. Quando, por alguém você for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar. Para não acontecer que, havendo um convidado mais digno que você, vindo aquele que te convidou, e também convidou a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado você ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, Vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Isso será uma honra para você e de todos os mais convivas diante de todos os mais convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos. Nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para não acontecer que eles, por sua vez, te convidem e você seja recompensado. Antes, quando você der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os sérios, e será bem-aventurado, será abençoado, será feliz, pelo fato de não terem eles com o que te recompensar. A sua recompensa será, é, receberá na ressurreição. Dos justos. Ora, ouvindo essas palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, Feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, Certo homem deu, um grande, deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, Venham, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma... De uma vez só, desde o primeiro, começaram a escusar se né, das suas desculpas. Disse o primeiro, ah, eu comprei um campo, eu preciso vê-lo, peço que você me tenha por desculpado. Disse outro, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, eu peço que você me aceite minhas desculpas, mas eu não vou. E o outro disse, eu, eu casei eu não posso ir voltando o servo contou tudo ao seu senhor então o senhor irado o dono da casa disse ao seu servo sai depressa para as ruas aos becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados os cegos, os coxos depois disse o senhor depois disse o servo senhor, feito está como mandaste mas ainda há lugar respondeu-lhe o senhor sai pelos caminhos e atalhos obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque eu declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E aí entra no texto que a gente leu. Grandes multidões o acompanhavam e ele disse essa chamada. E por que que eu achei interessante a gente ler esse contexto? Porque o, o, o desfecho da mensagem de Jesus é todo aquele dentre de vocês que não renuncia a tudo quanto tem não pode, não consegue ser meu discípulo. E aqui a gente vê pessoas que escolhem os primeiros lugares. Eles não renunciam à honra nesse mundo. Eles se exaltam. Então eles perdem essa essa renúncia, a chance de renunciar ao primeiro lugar para poder ser convidado para sentar em primeiro. Logo depois disso, eles falam... Quando você der um banquete, viu, quando tem um churrasco, não chamam os seus amigos, seus familiares, Fala, puxa, mas minha irmã não quis ir, meu irmão não quis ir, olha só que coisa. Não, porque essas pessoas podem recompensar. Quando der um churrasco, fizer um banquete, der uma festa, convida os pobres, os aleijados, as pessoas que estão no beco. Você percebe que foram as pessoas que depois entraram no banquete do cordeiro, que foram obrigadas a entrar depois. Essas vão receber a recompensa na realidade eterna Não aqui. Porque eles não vão poder retribuir para você. Então essas pessoas devem ser convidadas. Então a gente vê a renúncia da amizade desse mundo. A renúncia dos relacionamentos, muitas vezes, é, que tem recompensa em prol de um relacionamento onde não há como ser recompensado. A recompensa vê na eternidade. Não tem recompensa na terra. E depois a gente vê pessoas sendo convidadas Para as bodas do Cordeiro Para o casamento do Cordeiro O banquete ali do Cordeiro Que é o que o cara fala Feliz aquele comer pão no reino de Deus E aí ele conta é, essa história da grande ceia Da grande festa E você vê que as pessoas renunciaram Elas optaram por uma renúncia Elas renunciaram ao banquete do reino Por causa de Campo Por causa de junta de bois e por causa de casamento. Então houve uma renúncia. Jesus fala, quem não renuncia a tudo que tem não pode ser discípulo. Então eles renunciaram à chance de serem discípulos de Jesus. Vocês percebem isso? Se eles tivessem renunciado a essas coisas, eles poderiam receber a honra de estar no banquete do poder. Isso porque o homem tinha acabado de falar, feliz aquele que come pão no reino de Deus. E ele renunciou ao pão no reino de Deus porque ele decidiu ficar com o campo, com as juntas de boi ou com o casamento. E é interessante por quê? Porque aquelas pessoas que estavam nos becos, nos valados, os pobres, os aleijados, eles não tinham nada para perder. Eles já tinham perdido tudo. Então, para eles, ser obrigado a entrar empurrado para o reino foi a maior foi o maior lucro para eles. Eles perderam para ganhar. É que nem a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro já tinha sofrido tudo o que ele tinha que sofrer. Por isso ele é acolhido no seio de Abraão. O rico ele era abastado e se regalava em tudo que ele tinha. Portanto, estava sofrendo naquele lugar de tormento. Então, essa é a reflexão que eu tinha para trazer. Quando a gente faz uma análise em primeira instância, será que eu amo alguém mais do que a Cristo? Pensa no pai, pensa na mãe, pensa nos irmãos, pensa no marido, pensa na esposa... Pensa nos filhos, pensa na filha... Pensa em si mesmo... Às vezes eu priorizo a minha vida, priorizo o trabalho... E aí acaba não tendo tempo... Para o grande eu sou, né, para Jesus... Para o pai... Será? E aí quando eu penso nessas coisas eu consigo agora... Dentro do contexto ter uma dimensão maior... Eu consigo pensar nas minhas escolhas... No que eu tenho comprado... No que eu tenho feito... Será que o meu sal está com sabor ainda para quem é aquele que já, já aceitou esse convite? Ou será que eu posso ser salgado para quem ainda não? Então eu trago essa reflexão para nós aí. Vocês percebem que é uma palavra dura de Jesus, né? Inclusive os discípulos dele falaram isso algumas vezes. Dura essa palavra. Quem é capaz de suportá-la? Não, mas como assim? Jesus ele não vem permitir que eu viva os meus sonhos? Não vem abençoar os meus sonhos? Não vem abençoar a minha vontade? O meu... Não. Não é esse o fundamento do ensino de Jesus. Que a gente pode ver e perceber isso. Jesus não veio pregar uma prosperidade nessa terra. Pelo contrário. Ele acabou de falar de pessoas que estavam buscando isso e renunciaram a estar na presença de Cristo no banquete. O João tá falando aqui que essa é a parte mais difícil. É, então. E aí, mas isso que é, é que é honesto, né? Isso que ele tá falando. É, é difícil mesmo. Acho que não é fácil pra ninguém, né? E, e é por isso que é um cálculo. É sentar e calcular. Tô disposto. Tô. Eu, essa é a minha intenção? Eu quero isso? Às vezes a resposta sincera é não. Eu não quero. Eu não quero. Que às vezes eu tenho que me amoldar à palavra de Cristo ou não, não, não quero isso agora. Mas é honesto isso, é difícil, não é fácil. É uma renúncia. Quem não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. E, e Jesus, uma vez, ele falou: não se pode servir, servir a dois senhores. Não se consegue, em mesmo sentido, não consegue servir a Deus e as riquezas. E riqueza não é dinheiro necessariamente. Aí no contexto, Jesus dá um monte de riqueza que não é dinheiro. Pai, mãe, filhos, marido, esposa, a própria vida, campos, bois. Hoje em dia a gente pode pensar... Orgulho, às vezes eu acho que eu estou certo, pode ser uma riqueza. É, é Campo, casamento pode se tornar uma riqueza, um relacionamento. Enfim. O convívio com os amigos, fazer um churrasco ali, ali, beleza, tal, né? e esperar a retribuição, tudo isso são valores que Cristo coloca como riqueza. A renúncia tem a ver com perdão? perdão, renunciar também tem a ver com isso, nessa confissão. Eu, eu considero que o pedido de perdão pode ser um arrependimento, uma renúncia do próprio orgulho, da própria vergonha. Quando você pede perdão, você assume que você está errado. E para você fazer isso, tem que quebrar sua vaidade. Você tem que quebrar o teu orgulho, você tem que quebrar a tua vontade, né? você tem que se expor à luz, considerando a possibilidade de perder outras coisas que estão envolvidas no que você está pedindo perdão. Então, tem a ver com, com a renúncia, é a morte de si mesmo. Mas a cura efetiva só é feita com o levando à luz. É isso? Então, Jesus ele fala: esse é o julgamento, a luz vem ao mundo, os homens vão as trevas. Quem caminha para a luz vai receber a cura. Quem oculta vai receber o sofrimento pela não exposição à luz. E se eu oculto muito, isso é uma palavra que eu gosto de compartilhar, que Jesus ele ensina, tudo aquilo que você não coloca na luz, será declarado, vai ser exposto nos telhados. Então isso é uma palavra que Jesus traz. né? Será exposto, porque Jesus ele é a luz. E ele vai expor o juízo final que o pessoal fala do mundo, da Babilônia e tudo isso. O que, que é? É a vinda da luz. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Uns vão olhar para isso e vão glorificar. Outros vão lamentar a vinda e a chegada do Filho do Homem. E eles vão lamentar por quê? Porque eles não querem revelar suas más obras. Eles não querem a luz. Porque eles odeiam a luz eles amam a fé. Eles querem ocultar os seus olhos. Entendeu? Então, esse é o juízo final. É quando a luz vem ao mundo, novamente, né? porque ele está no mundo com relação aos seus discípulos, mas Jesus volta e ele expõe as obras do maligno. Quem quer e quem não quer será exposto. E todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, voluntariamente ou não. E é por isso que uns glorificam e outros lamentam. Mas a luz virá. E é esse sempre foi o anúncio. A luz está está chegando. Jesus está voltando. Você passagem das virgens que estão prontas com azeite e as outras não? Esse texto da, das dez virgens, que a gente comentou um pouquinho lá, tem. Eu estou conversando. Tem um outro significado também. As dez virgens, elas tinham sido chamadas por Jesus. De uma certa forma, elas se propuseram. Fizeram esse cálculo, se propuseram a ser discípulos. Só que cinco eram prudentes. E armazenaram azeite. Que tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a unção, tem a ver com a busca. Pedir buscar e bater e tal. Mas algumas, outras cinco não. Então, quando chegou o noivo, para o casamento, o cordeiro, cinco entraram. E cinco não entraram no casamento. E ficaram para fora, nas trevas. Então... Isso já é diferente, né? mas ao mesmo tempo pode ser complementar, porque é um posicionamento que não permaneceu em quem decidiu andar na luz. Então nós estamos falando de andar na luz. Então quem anda na luz não anda na escuridão, anda na exposição. Na realidade espiritual não tem nada oculto. Todos os anjos sabem o que você fez e o que você não fez. Todos os demônios sabem o que você fez e o que você não fez. O Pai sabe, Jesus sabe, não tem nada oculto nas regiões celestiais. O oculto está aqui na, na região da matéria. Mas é onde o maligno atinge porque ele foi exposto à luz. Por Exatamente. O, o pecado não confessado é um fermento que cresce e domina toda a massa e oculta as coisas, nos faz ficar distantes da luz. Por outro lado, tem um fermento que faz a gente caminhar para a luz, que é o fermento do reino de Deus. Esse também cresce e ele chega em toda a massa. E o fermento do reino de Deus ele vem com o fermento de luz. E o fermento de luz ele acaba com o fermento da escuridão. E a libertação, a salvação, a cura, a perdão de pecados. Oi, é, irmãos, boa tarde. Eu não liguei a câmera porque estava travando aqui. Eu estou no celular. É só em relação a essa a esse processo que que Cristo faz de de nos quebrar, né, para restaurar, me lembrou aquela passagem de Jeremias, do vaso na mão do oleiro, né? Que é necessário ser quebrado para que ele nos molde, segundo a vontade dele, né? Então, eu acho bem, bem profundo e, e extremamente necessário a gente fazer essa entrega, né? Glória Deus, Leila. Pode falar, Guadão. Vou lembrar de uma palavra também que é de Jeremias. Por, por por coincidência, né que a Leila falou aí de uma palavra de que veio para Jeremias, eu vou falar de uma outra que já estava em mente. né é, Deus disse para Jeremias uma vez, é, bem, antes de falar a impressão que fica dessa, de, de tudo que Jesus está falando aí, é, me, veio, me veio à mente uma... Jesus está fazendo uma obra de saneamento. É, ele está querendo limpar mesmo o terreno, né? Até falou de terreno. É, se você vai fazer uma obra, você tem que limpar o terreno primeiro, deixar a terra planar, deixar reta o terreno, né? Terraplanagem. E, e eu fiquei com essa sensação, nossa, Jesus, ele quer limpar mesmo, né? É, não é fácil, porque às vezes tem muita coisa, tem muito entulho. E, e para você tirar o entulho, os ratos que acumula, você tem que chamar caçamba, tem que ficar embaixo do sol. E, mas mas o, o objetivo qual é, né? Aí entra essa palavra em Jeremias. Foi algo que Deus disse para Jeremias, é algo curto que eu lembrei, é no chamado de Jeremias, é no capítulo 1. É, Deus disse que colocou palavras na boca dele e, e deu autoridade para ele fazer seis coisas. Ele ia arrancar, derrubar, é, destruir, arruinar quatro, né? Arranca, derruba, destrói a ruína. E, e aí mais duas. Ele planta e edifica. Então é muito interessante que nessa palavra Deus mostra que o trabalho de destruição, de limpeza mesmo, é... A maior parte do tempo, é de, ou boa parte do tempo, você está destruindo, arrancando, seja limpando que nem a gente arranca a... num jardim, você tem que limpar, né? Se você é um jardineiro, você tem que arrancar as coisas que não prestam. Esse trabalho de limpeza dá muito trabalho, mas, e boa parte do tempo é assim, mas depois disso, edifica e planta. Você vai plantando, você vai erguendo. É... Então eu lembrei disso, que eu eu acho que isso que Jesus quer fazer com a gente, né? é... Isso nos dá um senso de direção Porque parece que a limpeza Às vezes está demorando muito E Jesus fala tanta coisa Nossa, mas parece que é só o um demolidor, né? Mas não ele, ele quer nos edificar Só que tem esse processo aí, né? Perfeito Acho que a palavra de vocês é... Essa palavra da Leila É muito importante, né? Que quando você fala do oleiro O oleiro é aquele que faz o vaso né? E, e ele pega o barro né? Umedecido com líquido e, tal, e vai moldando Só que se você já tem um vaso feito Pra você mudar ele E colocar como você quer Como o oleiro quer Não tem jeito Só quebrar e fazer de novo Porque ele já foi feito Já passou pelo forno O que que é? Já passou pelo forno e tal, e precisa quebrar e fazer de novo. E dói, mas é um processo importante. Só que a gente está falando de luz, de verdade, a gente está falando de correção, arrependimento, que é mudança de mentalidade. Então mudança de mentalidade nada mais é quando a gente analisa dois pontos. Eu tenho isso e tenho isso. E eu vou escolher o que, que eu quero. Jesus está me apresentando uma situação. Eu olho um, eu olho o outro. Eu percebo o caminho, eu percebo a dificuldade que vai ser, mas é o que Jesus traz. Mas Deus também ele é misericórdia, perdão, bondade, e, e tem esses lados também. Quando Jesus está falando com a, com a multidão, ele fala isso: Ó, é isso que eu estou falando para vocês. Vocês querem me seguir? Quem ama mais? Pai, mãe, papapá. Não pode ser meu discípulo. Quer me seguir? Me ama. É a mensagem que a Miriam trouxe. Ah, deixa eu enterrar meu pai. Oh, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Você vem e siga-me. Anuncie o reino. Quem põe a mão no arado. Quem começa a trabalhar no, na terra, na seara, na, no plantio ou na colheita, e olha para trás, não é digno de mim, não, é, não pode ser meu discípulo. Só que se você decide... Você vai conhecer um bálsamo, você vai conhecer um refrigério, você vai conhecer uma misericórdia, você vai conhecer um sopro suave que cura, você vai conhecer um Deus que acolhe, que perdoa e que permite. O Didi ele gosta de, de fazer um comentário, né? Se alguém, Às vezes as pessoas falam assim, puxa, se eu pudesse começar de novo, né? Só nascendo de novo esse cara aí. E o que Jesus propõe para nós é um novo nascimento. começar de novo. Que é o batismo, é o nascimento do alto. É o início, não é o fim. Então, essa é a mensagem que Jesus traz para nós. Então, ela é dura? É. Ela não é leve. É uma decisão séria. É uma decisão que não dá para tomar de forma leviana. É uma decisão que a gente precisa sentar e analisar. Sentar e calcular. Tá? E, e é isso que tem a ver com restauração de altar porque se de fato eu quero construir um novo templo, uma nova vida uma nova Luá um novo Luiz, um novo Didi um novo, uma nova Fernanda uma nova Sara, né Sara? se eu quero fazer isso eu preciso passar por uma restauração de altar se eu não quero, esquece o altar continua vivendo sua vida então, esse é o convite, tá? A gente tem algumas pessoas que têm ouvido essas mensagens de Jesus, já ouviram em outros momentos, dessa vez estão ouvindo aqui. Então, eu queria convidar você a fazer esse cálculo. Pega essa semana, entendeu? Se você decidir, eu quero restaurar o meu altar, clame ao Pai, como eu restauro o meu altar? O que, que eu preciso fazer para restaurar o meu altar? Porque depois disso, a gente vai começar a lançar os fundamentos da edificação, da construção da casa. Mas isso é para quem quer. Isso é para quem quer uma casa nova, uma vida nova, um novo começo, né? E é o que a Iana estava fazendo no sonho que eu tive lá. Ela mesma começou antes de eu falar sobre esse assunto no sonho. Então, por isso que eu acho que é isso que a gente precisa trazer de ensinamento. Então, decide, calcula, tem alguma coisa para conversar, conversa. Ora ao pai, pergunta o que que ele quer que seja feito para Restaurar esse altar para poder lançar o fundamento. E aí, eu queria fazer um convite para todo mundo. Tá bom? O Convite é o seguinte: eu tive um entendimento do pai que eu preciso convidar todo mundo para ir no monte. Tá bom? A gente subir. A palavra foi: leva o meu rebanho. Então, eu tô propondo a próxima reunião, no próximo domingo, é, a gente fazer ela no monte. Então, aí vocês decidem, vocês orem. E, e aí vocês vão compartilhando no grupo quem decidiu ir. E a gente vai organizando essa subida. Por que no monte? Não sei. Isso é uma palavra que Deus me deu. E a gente pode caminhar nessa direção ou não. Então pega o mesmo horário da reunião, a gente se encontra em algum lugar, sobe junto, vai estar de dia, vai estar tranquilo. Se não estiver chovendo, talvez esteja chovendo também, mas vou subir mesmo assim. E, e a gente faz isso. Entendeu? Tem o propósito de Deus. E existe uma simbologia nisso, que eu não vou explicar antes. Vou explicar lá em cima para quem subir. E Mas fica esse convite aí. Pode falar, Eliana. Na verdade, eu estava pensando justamente nisso. Era uma coisa que eu já queria. É, meu, Deus está falando um monte de coisa que você está pedindo para Ele, meu, Deus. é isso? Era uma eu já tenho calculado isso tem uns três meses. assim. Até marquei com uma amiga, mas não rolou, não deu certo por N motivos, mas estou esperando uma oportunidade aí. Para subir no monte você está falando? Sim. Tá bom, então para mim é uma confirmação só. Na verdade a Luar também teve um... Né? Você tinha pensado em alguma coisa assim, né? você comentou comigo? Eu já tenho... Você sabia que ia rolar um monte em breve? Tá vendo, tá aí. Ó. Mateus 24, capítulo 45. Ah, não, por favor. Quem é, pois, o um servo fiel e prudente a quem o Senhor constitui sobre sua casa para dar sustento a seu tempo? Continua. Ai, tô... Você só pegou essa? Ah, Bem-aventurado aquele que estiver fazendo isso quando ele voltar. Porque se você parar de dar sustento Começar a bater em todo mundo Ficar alcoolizado E não entregar sustento você vai ser cobrado é Bem-aventurado aquele que permanecer Fazendo o que Deus chamou para fazer E ali está falando da construção de uma casa E quando eu falo do templo Eu estou falando de uma casa tá? Você é a casa Nós juntos somos a casa Então essa casa ela pode ser cheia do Espírito Santo de Deus Direcionada por Cristo que é a luz Ou ela pode ser cheia de você E ela vai cair Porque a palavra de Jesus é quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento, deram forte contra aquela casa, sopraram a chuva ali, a enchente, mas a casa não caiu porque estava na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, Jesus dizendo, e não pratica, perceba que os dois ouviram, mas não pratica, constrói a sua casa na areia. Vai chover, vai bater a enchente, vai soprar o vento e a casa vai cair e grande vai ser a sua queda e Jesus quando ele fala, quem ouve estas minhas palavras ele está falando de tudo que ele disse antes ali, capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus que é o sermão da montanha então, como ela falou da construção da casa cada um tem que ver como edifica mas antes de edificar é por isso que é interessante, a gente já calcula para traçar o destino dela e aí a gente edifica por isso que eu estou tentando fazer uma coisa assim, ó é o que eu entendo que o pai está falando. Ó, é, quer pular fora? Pula agora. Que nem uma multidão. Não estou querendo ser você e fora, mas você acha que tem que pular? Pula. Quer fazer? Então vou fazer. Faz direito. Seriedade. Vai mastigando essa palavra. Vai meditando. Vai. Vai pensando. De nisso. Amor de Acho que amor é de Ah, é. é. <risos> Se tem algum texto que fala sobre o amor e a misericórdia de Deus agora, né? Porque foi... Eu acho que você está discernindo que tem uma palavra sobre amor e misericórdia antes do louvor, é isso? É. Tá. É, a gente, eu, eu vou falar alguns comentários, quem quiser acrescentar, por favor. aí A gente falou bastante sobre verdade, né? Essa verdade, ela, ela às vezes entra como como um juízo, né? O julgamento é esse, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz e tal. E tudo isso é verdade, é importante. É e tudo isso é amor. Só que quando tem um exército de 20 mil, e você é um exército de 10 mil, indo contra o um exército de 20 mil, o desejo do pai não é destruir, não é o juízo. O desejo do pai é a misericórdia, é suspender o juízo. Só que para que haja arrependimento e misericórdia, precisa do anúncio do juízo. Para que aquilo possa chacoalhar e ajudar a pessoa a pensar, no caminho que ela está seguindo. tá? Então, isso é misericórdia. Isso é amor. Isso é graça. E ela vem junto com verdade. Por isso que Jesus veio cheio de graça e de verdade. né? Então, um bom exemplo é a história de Jonas em Nínive. Jonas é um profeta que foi enviado para pregar para uma cidade chamada Nínive e com muitos pecados. E aí, o que aconteceu? O profeta fugiu. Ele entrou num barco e foi no sentido contrário. É Jonas esse mesmo. Sim, mamãe. É Jonas. E o que aconteceu com ele? Ele caiu dentro do mar. Ele caiu? Ele, ca... ele foi engolido por um peixe. O que aconteceu? Olha só o interessante que a Ana está trazendo para nós aqui. ó. Ele fugiu e houve uma grande tempestade no mar. Os homens começaram a clamar para os seus deuses. E Jonas estava dormindo lá embaixo do barco. Aí acordaram. Jonas, clama você também para o seu deus, porque está todo mundo achando que vai morrer aqui. E aí eles decidiram tirar sortes, viraram uma garrafa no chão lá e falaram, ó, pra quem essa garrafa contar tá aqui aí é o causador. Caíram. Isso, não. aí caiu sobre Jonas. É porque a gente tem um livro dele. Tem um livro do Jesus. Jonas. E aí aconteceu? Jonas assumiu, sou eu, olha, Deus pediu fazer um negócio, sou eu, pode me jogar no mar. E os homens eram mais justos que Jonas. Não, mas nós não queremos ser responsáveis pela morte sua. Não, pode me jogar no mar, pode deixar. Quando jogaram no mar, ele é comido por um grande peixe. Que é a e aí o que acontece? Ele ficou três dias no ventre daquele peixe E no terceiro dia, cheio de alga no rosto Ele clama a Deus, tá bom Ele decide fazer a vontade do pai Aí ele foi cuspido mas... E aí ele foi cuspido em direção a Nínive Pelo peixe E aí ele foi para Nínive, pregou E a cidade inteira, do mais alto do rei ao mais baixo Todos se arrependeram E Jonas ficou bravo por que, que ele fica bravo? E era exatamente esse o conflito de Jonas. Por que, que eu vou pregar juízo se você vai perdoar o povo e minha palavra vai cair por terra? Então Jonas estava tá envaidecido, talvez, com o chamado profético dele. Então ele, ele não queria pregar se ele sabia que Deus era misericordioso e Deus ia perdoar. E aí Deus faz nascer uma plantinha que cobre ele do sol e ele fica feliz com aquela plantinha. Aí, logo depois a plantinha, morre, queimada, E ele fica bravo com Deus de novo por causa da plantinha. E aí vem a mensagem de Deus. Jonas, você fica feliz com essa planta, e depois você fica bravo porque a planta morreu, e você não consegue ter misericórdia de um povo, que não consegue ser nem a mão direita da esquerda. E o livro acaba assim. Não fala se Jonas entendeu, se ele se arrependeu e tal. Acaba com essa mensagem. E esse é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou... Três dias e três noites no ventre do peixe, Jesus ficou três dias e três noites no centro da terra. E ele ressuscitou para pregar esse evangelho que a gente está recebendo agora. Você aí na tua casa e eu aqui na minha. E quem te se prover, ouça: esse amor, essa misericórdia que vem também.